CAPÍTULO 6 Cultiva com desvelo o sentimento que te leva a amar os livros e o trabalho intelectual. Montaigne escreveu nos seus essais: O trato amigável com os livros ladeia todo o meu curso de vida. Ele me consola na velhice e na solidão. Descarrega-me do peso da ociosidade enfadonha. Desembaraça-me a todo instante de companhias que me impacientam. Atenua as pontadas da dor, se esta não for completamente extrema e soberana. Para me distrair de uma imaginação importuna, basta recorrer aos livros. É a melhor munição que encontrei nesta viagem humana. Este amor ao livro é uma das mais evidentes da nobreza de alma. Os monges da Idade Média consideravam a breca como o santo mais precioso depois da capela. O bibliotecário de saint Riquier escrevia no fim de seu catálogo: Nossos livros são os alimentos da vida celeste, fortificando a alma pela sua doçura. É por eles que nossa casa de Centula viu cumprir-se esta sentença: Ama a ciência das escrituras, e detestarás o vício. Seus livros eram para ele seus tesouros. Ao menor sinal de alarme e aproximação dos bárbaros, saxões, sarracenos, normandos, a primeira preocupação era de levar ao lugar seguro as duas coisas que mais guardavam o coração, as relíquias dos seus patronos e os livros. Este amor aos livros se manifesta sido sob a forma de instinto. Desde a mais tenra infância, Santo Tomás de Aquino parava de chorar quando lhe ofereciam livros e manuscritos. Erasmo dizia na sua juventude, quando tiver dinheiro, Comprarei primeiro livros, depois roupas. Louisville Willot, mesmo antes de saber ler, experimentava uma grande alegria quando colocava um livro entre suas mãos. Consagrou os primeiros e magros recursos à compra de autores clássicos nos alfarrabistas. Mais tarde, que horas deliciosa não passou sobre os cais do Sena folhear livros curiosos? Em 1842, escrevia a seu irmão, Não podes imaginar com que frenesi procuro e consulto os alfarrábios. Fico lá, em pé, diante dos armários com os alfarrábios nos bolsos, alfarrábios debaixo do braço direito, alfarrábios debaixo do braço esquerdo alfarrábios nas mãos. E que alfarrábios? Alguns eu pego por causa nome do impressor, outros pelo formato, outros pelo papel, outros pela obscenidade. Entro em casa com a carga destes horrores que não sei, onde meter e que estão já à altura de três pés no meio do meu quarto. Contemplo este espetáculo com vergonha. No dia seguinte, recomeça a coisa toda. O cardeal Guibert tinha também, desde a juventude, em grau extraordinário, um amor aos livros. De família pobre, saboreava aqueles que lhe emprestavam, esperando poder, um dia, realizar seu sonho, adquiri los por conta própria. Ainda jovem oblato, enviado animes para a fundação de uma casa, são os livros que ele reclama antes de mais nada a seu superior, Monsenhor de Mazenon que se diverte com isso e escreve no seu diário, não vê que o caro irmão Guibert desejaria encontrar os livros quando nem tem ainda cama e marmita. Reconheço bem isso nele. Uma inclinação não menos viva manifestou-se no jovem Thomas Goulser, que devia ser uma das glórias do episcopado francês no século XIX. Até a idade de 17 anos, frequenta a escola primária, guarda o rebanho e aguilhou os bois. Mas enquanto os cavalos pastavam na campina, Thomas lia, Enquanto seu pai riscava o suco, Thomas pinçava com os dedos o pedaço de pão que trazia no bolso, com a outra mão, segurava o livro. Aos 17 anos foi enviado ao internato de Amance, ao Na véspera das férias de 1810, o mentor dos estudos escrevia ao pai de Thomas, Thomas está indo de férias, escondei os livros. Ele não é razoável, mata-se no trabalho. Mais tarde, não perdia sequer um minuto professor de teologia no Seminário Maior de Besançon, estava sempre com os livros e a pena de escrever. O ecônomo teve, mais de uma vez, pela meia-noite, de lhe apagar a lâmpada. Não havia outra censura a lhe fazer senão um grande consumo de azeite. Quantos outros exemplos poder te ia citar? O senhor Vacherot, diretor da Normale Supérieure, dizia a respeito de Tainé, o aluno mais laborioso, mais distinto que eu conheci na escola uma instrução prodigiosa para a sua idade ardor e avidez de conhecimentos dos quais ainda não vi exemplos. Ele não é deste mundo. A divisa de Spinoza é a sua, viver para pensar. A esta época, Tainé escrevia, contanto que meu cérebro esteja cheio, o resto pode andar como quiser. Estou seguro de não me aborrecer. Cedo, às vezes, a vocação se faz sentir. Escutemos Termeer que assinalou bem suas características, primeiramente e antes de tudo, o entusiasmo, a continuidade do pensamento, a alegria profunda, fácil de ler no fundo do olhar que agarra aquele que é chamado, quando se lhe fala do objeto de suas reflexões, de suas meditações, de suas pesquisas, é a tristeza e o desânimo que, dentro dos mesmos olhos, se lêem quando a procura foi ver falais, quando a beleza cobiçada, entrevista, quase apreendida, desvaneceu-se. Abençoa a providência, meu querido amigo, se te deu o amor pelo estudo. Ela adotou tua alma de pedaço de nobreza. Não deixe extinguir esta flama preciosa, alimenta-a sem cessar pelo trabalho constante, por resoluções energéticas e frequentemente renovadas. A vida dos grandes homens que chegaram ao sucesso e à glória por vias plenas de aspereza e semeadas de obstáculos excitará em ti uma emulação benéfica. Não esqueças de olhar em torno de ti, o exemplo dos jovens que conheces, com os quais convives, ser te a talvez mais útil a fim de manter em tua alma a sede ardente da verdade. Não negligencies a leitura de certas obras que falam da beleza, das vantagens do trabalho intelectual, da necessidade da formação de uma elite, sobretudo em nossa época, em que os condutores de homens são tão necessários. Eu te aconselho ainda a agrupar pela meditação todos os motivos que tens de trabalhar com energia, razões de ordem temporal, ordem espiritual, ordem estética, ordem moral e social. Reúne-as como um feixe para delas te servires nas horas certas em que a influência DH sentimento parece ter desaparecido. Viva de maneira a manter intacto este ardor pela procura da verdade, hábitos de silêncio e de recolhimento, observação exata de regras, afastamento de toda ocasião de dissipação, busca de estudantes que, como tu, são apaixonados pelo trabalho nobre do espírito. Age de tal modo que o amor ao estudo se mantenha e se avive cada dia em tua alma, que ele te acompanhe não somente durante os estudos mas toda a tua vida. Acharás nele uma fonte de gozo e de sucesso. O amor ao estudo torna o trabalho mais agradável. A aflição desaparece, fica apenas a satisfação procurada pela aquisição da verdade. O livro torna-se um amigo verdadeiro com o qual se passam as horas mais doces do dia, amigo sincero que não trai a verdade, amigo discreto que nunca importuna, amigo serviçal, que prodigaliza riquezas com uma paciência fatigável. Companheiro nos dias de felicidade e nos dias de provação, torna-se em qualquer lugar o conselheiro íntimo e o supremo consolador. Derrama em torno de si a fé, o amor, a esperança, a ternura, a bondade, o gozo. Possui tesouros de sabedoria, pensamentos que orientam um destino e desabrocham em obras de bênção. Como não amá-lo? Ele nos revela as belezas da criação, os segredos da natureza, nos faz conhecer as altas especulações do espírito humano, as invenções deliciosas de sua fantasia, as ações nobres do gênio e da santidade. Canta o belo, o verdadeiro e o bem. Por ele, somos introduzidos na sociedade mais nobre, mais requintada. Os grandes espíritos da humanidade nos falam como se estivessem vivos, instruem, consolam, prodigalizam os tesouros de suas almas. Que digo? Vivem em suas obras, Homero, nas epopeias imortais, Platão, em sua filosofia quase divina. Dante Alighieri, nos tercetos sublimes de sua trilogia, Pascal, nos penséis que se fixam no espírito por pontas de diamantes. Bosué nos fala sempre com a majestade de um pontífice e a autoridade de um profeta, Voltaire com toda a ironia de seu sorriso destruidor, Chateaubriand com toda com toda a riqueza de sua imaginação, de maestre com o esplendor de sua lógica fulgurante. É realmente preciso nos admirarmos pelo fato de que as grandes almas amaram tantos livros, Petraca caía doente de hipocondria quando não podia ler. Um dia o bispo de Cavailon pediu-lhe a chave da biblioteca. O poeta lhe a trouxe sem saber o motivo do amigo. Disse-lhe o bom bispo, proíbo-te de trabalhar durante dez dias. Petraca prometeu obediência. O primeiro dia pareceu-lhe de uma extensão interminável, O segundo, uma dor de cabeça contínua, no terceiro, sentia movimentos de febre. Tocado pelo seu estado. O bispo devolveu-lhe a chave e o poeta de pronto recuperou as forças. Paul-Louis Courrier, participante da ocupação de Roma, passava dias inteiros na biblioteca do Vaticano debruçado sobre os manuscritos, incunábulos e as belas impressões venezianas. Estava tão obsidiado na tarefa que, tendo os franceses, sob pressão dos napolitanos, que deixar Roma, esqueceu-se de partir com eles e somente à noite saiu de sua querida biblioteca quando já não havia mais um só soldado francês em Roma e por pouco não foi massacrado. Mas ora, isto lhe era indiferente. Qual paixão não tem seus riscos? e preferia evidentemente morrer por um bom livro do que pela ocupação de um reduto. ele louvou, de maneira magnífica, droa por amar os livros. Uma obra-prima era para ele um ser vivo com o qual palestrava, um amigo de sermão admitido às mais familiares efusões. O tempo transcorre em conversas encantadoras do pensamento com o um pensamento superior, as lágrimas assomam dos olhos, agradece-se a Deus que foi tão poderoso para dar as efusões rápidas do espírito a duração e a vida da verdade. Silvestre de Sassi dizia, se eu ficasse cego, teria ainda, creio, prazer em ter em minhas mãos um belo livro. Sentiria ao menos o veludo de sua encadenação e imaginar-me-ia vendo. Deixai-me, por conseguinte, com meus livros, diz um antigo. O lugar que os contém é uma corte real onde posso entreter-me a toda hora com os sábios e os filósofos. Feliz serás, meu querido amigo, se te comprazeres na sociedade deles. Preferiria mais, diz Macaulay, ser pobre em um com bons livros do que um rei poderoso que não amasse a leitura. O amor é condição para o sucesso. Todos os alunos distintos são trabalhadores geniosos, devoradores de livros. Os escritores que conheceram o sorriso do renome. Todos, poetas, críticos, romancistas, dramaturgos, devem o um sucesso a uma espécie de febre do trabalho que os animava. Do mesmo modo, os homens de ação, eles compreenderam que um labor intenso de preparação é o grande meio de influência sobre os espíritos, e que se pretendemos servir aos outros, não devemos ir de mãos vazias. Os grandes artistas são trabalhadores incansáveis. Procura as anotações de um Hugo para um de seus romances, lê as cartas minuciosas de um Balzac de um Flaubert suplicando aos correspondentes técnicos que lhe dessem os ensinamentos precisos, necessários, para fixar um pormenor. Napoleão, antes de ser um grande general, era um homem que trabalhará bastante. Mas o trabalho que exige esforços contínuos custa bem menos quando é empreendido com aquele amor natural pelo estudo com que a providência dota as almas privilegiadas, e então rende mais e melhor. Toda dificuldade vencida serve de encorajamento para vencer novas. Todos os esforços preparam o esforço seguinte, todo sucesso torna-se o prelúdio de outro sucesso. Aquele que ama o estudo pouco repara na fadiga, frequentemente superficial, que se faz presente no início do trabalho. Ele não se ressente mesmo quando a inspiração falha e o espírito parece remitente. Por uma aplicação mais duradoura, ele a obriga, por assim dizer, a voltar e ela obedece. Sem xalatanice, aborda o trabalho, mas com uma confiança que faz augurar bom resultado, e esta quase certeza de sucesso ameniza as penas e diminui as dificuldades. Eis um belo exemplo desta disposição de espírito. O jovem Albert Sorel concebeu cedo a ideia de sua história Diplomatique de La Revolution. Para levar a cabo esta obra, é necessária uma cultura bastante vasta. Mas ele é apaixonado pelo estudo. No era latim, diz Dona, seu sucessor na Academia. Sorel não é um estudante habitual e mono que presta seus exames e conquista seu diploma com o intuito exclusivo de ser mais tarde notário leal, procurador sutil, advogado desembaraçado, meirinho inflexível, bom ou mau juiz, ou sei lá o que. Ele segue os cursos da Sorbonne e do Colégio de França, as conferências da École des Chates. Lê os poetas e os romancistas. Lê também os filósofos, os sociólogos, Frederic Play. Aos 20 anos. Termina as férias lendo com prazer, diz ele, o espírito das leis. Lê tudo. Mais do que isso, ele mesmo é poeta, romancista, compositor. É aberto a todas as impressões, e cada impressão lhe revela, no momento oportuno, sua aptidão e preferência. Em suma, a aspiração mais bela. Foi num instante de entusiasmo que concebeu a sua obra capital. Deslumbrou-se. Mas um clarão não é a luz do dia. Constrói com paciência o seu plano. Durante dez anos pesquisou nos arquivos, tem algo como uma embriaguez pela documentação. Após trinta anos de trabalho a obra está concluída e ele pode cantar, como historiador católico, o seu nunca de mitis. Faz, se for possível, com que este amor pelo estudo chegue até o entusiasmo. Não é entusiasta quem quer. É preciso alma, coração, uma certa nobreza de espírito. O entusiasmo do estudante é o amor ao estudo em sua mais alta expressão. Faz do trabalho uma alegria. Conhece, sem dúvida, estas belas palavras da imitação, o amor torna leve o que é pesado. Leva seu fardo sem lhe sentir o peso. O seu ardor o arrebata além de todas as medidas. Nada pesa ao amor, nada lhe custa de trabalho, não desculpa impossibilidades ou acredita que tudo lhe é permitido e possível. Também é capaz de tudo. E enquanto aquele que não ama desencoraja-se deixa se abater, Leis que ama executa e realiza bem todas as coisas. O entusiasmo é uma força inigualável. E o grande motor, talvez mesmo um motor indispensável, diz Spencer. Tem entusiasmo, afirma Evé Basin, é atar aos ombros as duas asas brancas com as quais se voa como a pomba, e assim alçar voo acima da Terra em direção aos horizontes celestiais. Ensaiou. Se definir o amor dizendo que se compunha de dois elementos, ideia e flama, a flama que se acende no coração em correspondência à ideia que está fixa no espírito. É um estremecimento que toca o êxtase e que enleva, Deus, é-te Deus, diziam os antigos. Não se enganavam, no entusiasmo há algo de divino que sobrevém e eleva. Eis porque quando este sopro se apodera de nós a nossa estatura cresce, estamos dispostos a tudo desafiar se for possível. Deslocaríamos montanhas e de um salto iríamos até os confins do mundo, o entusiasmo dá aos estudantes de elite o fogo sagrado que os anima, o ardor insaciável pela verdade, o desejo de perfeição artística, literária ou científica que orientam por toda a vida. Muito mais, os entusiastas são semeadores de entusiasmo. Barres dizia em certa ocasião na tribuna, há três ou quatro dias encontrava-me no Instituto Pasteur. Rosteci elogios a este grande homem que tão bem conhecera. As palavras que empregara comoveram-me vivamente. Ele me disse, aquilo que havia de extraordinário nele era o entusiasmo constante e contagioso. Uma alma grande, um gênio, faz o seu meio, irradia e, e transfigura ao seu contato homens e coisas. Eis um homem do mais elevado valor, dotado desta espécie de radioatividade que caracteriza o homem superior. Em torno dele se agrupam homens a quem ele comunica as emanações de sua força singular suscita talentos, e não apenas de homens cujos nomes conheceis, mas ainda, torna melhores os anônimos, aperfeiçoando, assim, a média humana. O entusiasmo pode ser suscitado por toda a classe de trabalhos e estudos. Este é provocado até mesmo pelas ciências em que a imaginação tem um papel secundário. Entusiasmo do historiador. Tal como o de Augustin Thierry, provocado por uma página dos martírios e continuado por toda mesmo as expensas de cruéis enfermidades. Em 1834, escrevia palavras admiráveis, se tivesse de refazer minha trajetória, tomaria aquela que me conduziu onde estou. Cego, sofrendo sem esperança e quase sem descanso, posso dar testemunho de que, de minha parte, não será suspeito, há no mundo algo que vale mais do que o poder material, mais que a fortuna, mais que a própria saúde é a devoção à ciência. Plantier, bispo de Nimes, tendo resolvido refutar a vida de Jesus de Renan, empreendeu esse trabalho apesar de adoentado, consagrando-lhe dias e noites. Neste período, esteve ameaçado de perder um olho. O médico conjurava, com lágrimas nos olhos, para que suspendesse todo o estudo. O prelado concluiu a sua obra, mas, quando tracada a derradeira linha, a visão estava perdida. Dar um olho, dizia, Sorrindo, não é muito para defender a divindade de Jesus Cristo, tal como o entusiasmo de Fustel de Coulanges, que se impunha um trabalho de oito a dez horas diárias, recusando qualquer exercício, mesmo repouso, e morrendo na tarefa, minado pelo trabalho tanto quanto pela doença. Charles Lenormand escrevia acerca de Ozanon, disse vulgarmente de um pródigo ou de um devasso que arruina a saúde, perdoe me a expressão trivial. Não acho outra mais adequada para exprimir esta atividade surpreendente, esta febre contínua pelo bem e pelo belo, que foi o traço característico de Osânamo e que explica por que viveu tão pouco. ENTUSIASMO DO QUÍMICO Pastel distinguiu-se por um entusiasmo constante e contagioso. Na École Normale, cada lição de seus mestres desenvolvia o seu ardor pelo trabalho. Nos dias em que estava livre, não pensava senão em manipulações. Conservou-se muito tempo na école e um frasco contendo 60 gramas de fósforo obtido com auxílio de ossos que ele comprará de um açougueiro, calcinar e reduzir após um aquecimento que durará quatro horas da manhã até às 9 horas da noite. Na véspera do dia em que devia acionar o aquecimento, Pastel murmurava ao deitar-se, ainda sete horas de espera antes de descer ao laboratório. No dia em que descobriu a vacina contra o antraz, com a fronte radiante e lágrimas nos olhos, dizia aos seus...